Muro é do Pai, direção, Mureiro Na mata corre o rio, rio de onde emerge a cidade. Esta, que nascida da natureza e enriquecida por ela, torna-se uma filha ingrata, que renega sua mãe e a expulsa de seu território. Nossa vida é aqui, ó, todo dia aqui, dedendo, rola caldeirada, dedendo, na à vontade, porque Deus sabe, ele é muito bom, entendendo pro dó e então, tal. Aqui que é o nosso Amazônia, não tem, mano, aqui que é do nosso peixe, que nós é passar do pouco e do melhor. Aqui é maior 15 razões. Tem de 3 por 20, tem de 6 por 20 pescada, tem de 15 unidades. Tem, tem de 4 por 20, tem de todo tamanho, tem de todo peso. do rio a cidade rasteja para O é um porra? Ah, mostrar negócio de que tá. Paracarambê que fala que a gente tem essa, essa força da natureza para vencer, né? É, pedindo, nosso pão, essa força toda para que a gente é, resista, tenha essa resistência. Murueta, do direção, e andar Eu falar por mim, uhum. pelo meu clã, nós não quer cidade, nós quer a natureza, né, pois a cidade para nós não cheira bem, aonde cheira só gasolina, cheira é, plástico queimado, nós não respirar bem, até mesmo eu quando eu vou para a cidade eu não me sinto bem, eu tusso muito, mas aqui próximo da natureza eu me sinto bem. Ah. Que é importante falar nossa língua, que é importante pintar o nosso corpo. Porque pintar nosso corpo é demarcar nosso território, porque nós não temos mais território. E falar que essa América é indígena, que esse Brasil é indígena. E nós estamos hoje buscando ocupar esses espaços, porque senão nós, se a gente não ocupar esses espaços, continuaremos sendo silenciados. E não queremos mais 522 anos de silêncio. Mará canandê, mará canandê. Mará canandê, mará canandê. Coca ma uma, agora enderecete pé agora interesse, saterei dança interesse, tupã tu pé tupê, maracanã de hehe hehe maracanã essa um pouco o surupaque.